Desenvolver um dispositivo acessível para auxiliar pessoas com deficiência visual. Esse foi o ponto de partida de João e Evandro, estudantes do curso de Engenharia Elétrica da UFPR, que produziram um complemento à guia usada na locomoção. O projeto fez parte do trabalho de conclusão de curso. Os estudantes desenvolveram um dispositivo com sensores ultrassônicos, que são capazes de reconhecer a presença de obstáculos em uma altura acima do joelho. Quando os sensores percebem algo, enviam sinais para uma pulseira, que vibra, indicando algo à frente. Então Os motores de vibração eles são acionados conforme tem obstáculo, né? ele tem uma variação tanto de intensidade como de intermitência, para poder indicar para o usuário que ali existe um obstáculo e quão perto ele está. O aparelho é versátil e pode ser acoplado às bengalas já utilizadas pelas pessoas com deficiências visuais dando mais conforto e segurança a elas. Essa bengala aqui ela é o dispositivo mais utilizado pelos deficientes visuais, mas ela tem um problema é, com relação a obstáculos para cima da linha do joelho. Caçambas de lixo, é, carros na calçada é, e até mesmo buracos, é, essa bengala não consegue detectar. Então a nossa ideia foi é, pegar esse dispositivo que a pessoa já usa e melhorar o uso dele para essas situações. E foi buscando dar mais liberdade e minimizar as limitações sofridas pelos deficientes visuais que os estudantes buscaram uma alternativa que fosse barata e acessível. Existem produtos que a gente vê que é, são bastante é, importantes e ajudariam as pessoas a sofrerem menos acidentes, só que a gente vê que esses produtos eles são muito caros. E depois, até conversando é, com nas pesquisas que a gente foi fazendo, a gente viu que muitas vezes esses dispositivos eles nem chegam às pessoas, as pessoas não conhecem. Então é, a gente teve essa essa ideia inicial, a gente pesquisou os, os produtos que a gente tinha, a gente também falou com o pessoal do Instituto Paranaense de Cegos, que foi foi para a gente bastante é, importante para a gente entender o que que era realmente necessário, o que que não era, quais é, eram as dificuldades que as pessoas enfrentavam no dia a dia. A partir das necessidades dos usuários da bengala, os alunos estudaram uma forma de atender o maior número possível de pessoas. O que foi um desafio para a gente foi poder desenvolver um dispositivo eh, para atender uma ampla faixa do público-alvo, visto que é normal que as pessoas tenham variação das medidas corporais. Né? Então foi feito eh, um estudo do, das medidas corporais do percentil ali, da população feminina e masculina, de forma que a gente conseguisse definir a melhor ponto para colocar os sensores, o ângulo deles, que eles vão captar os obstáculos, né? e também para dimensionar o tamanho da pulseira. Um dispositivo desenvolvido e testado pelos usuários, o próximo passo é colocar ele no mercado. Com isso, o projeto vai muito além do trabalho de conclusão de curso não é apenas um trabalho de conclusão de curso, ou seja, não é aquele trabalho final que o aluno entrega simplesmente para receber o diploma. Eles desenvolveram realmente um produto e o um modelo de negócio, ou seja, eles já estão aptos a captar recursos e né, com esses recursos, esse investimento, conseguir levar esse produto para a sociedade. Então nessa fase, os, é, nós buscamos parceiros né, que estejam interessados ou fazer investimento direto, né, ou comprar esse equipamento, para levar esse benefício para pessoas com deficiência, para melhorar essa qualidade de vida nesse deslocamento urbano, que é muito difícil para nós que enxergamos né? e imagine para quem não enxerga ou tem alguma deficiência na visão. Então esse dispositivo vai trazer um pouco mais de segurança e conforto para essas pessoas.